Prezada comunidade acadêmica do IFPR, temos a alegria de informar que o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, para o ciclo de gestão 2022 a 2026, foi aprovado pelo Conselho Superior e agora está publicado. Concebido de forma participativa por uma comissão composta por gestores dos campi e da reitoria, além das representações da comunidade, o PDI é um instrumento de planejamento que reflete anseios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 de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável da sociedade. Faço questão de externar meus sinceros agradecimentos a todos e a todas que somaram esforços para desenvolver de forma tão especial esse trabalho, mesmo diante de uma condição pandêmica, crítica e sem precedentes, e ainda num cenário de restrição orçamentária. Desejo que façamos deste início de novo ciclo de planejamento Período de engajamento para que possamos buscar juntos a sua materialização.